Thank mm -hmm. you. Nesse vigésimo oitavo domingo do tempo comum, nós continuamos acompanhando Jesus na sua jornada, na sua subida para Jerusalém. Essa subida começou mal, né? porque Jesus saiu da Judéia e tinha que atravessar a Samaria e logo ali na primeira parada, né? Uma aldeia, os samaritanos botaram para correr os discípulos de Jesus Porque dizia que ele estava a direção deles, o propósito deles estava voltado para Jerusalém E não para o monte Garizim onde estava o templo dos samaritanos Então Jesus saiu tá e o evangelho de hoje diz que ele saindo dessa Galiléia entrando na Samaria, que ele chegou perto de um povoado. E aí, lá de fora do povoado, veio se aproximando um grupo de dez leprosos. E de longe, eles gritam para Jesus, tem compaixão de nós. Eu fico imaginando, né? Quando qualquer um de nós fica doente a gente fica um pouco inseguro, precisa de um médico, precisa saber e se o diagnóstico é uma doença ruim. Né? E a gente teve a Covid que, que arrasou o nosso país. As pessoas muitas foram para o isolamento, não podiam ver ninguém da família, foram entubadas e praticamente quem foi entubado acabou morrendo, sem ter ninguém de lado. Ora, o leproso era muito pior. O leproso, quando se constatava lepra, ele era expulso da cidade, do povoado, da família. Não podia ter mais contato com ninguém. Todas as normas eram para proteger aqueles que não estavam contaminados. Então, isolados abandonados, sem nenhum cuidado, sem um abraço, acabou, tá sem afeto. Então, de longe eles pedem, ele tem compaixão. A resposta de Jesus foi muito simples. Vocês vão lá mostrar para o sacerdote. O sacerdote tinha que atestar se a pessoa né, não tinha mais a letra. E aí, de repente, veio voltando. E gritando em alta voz, ele estava louvando, né? glorificando a Deus. E chegou para Jesus e se atirou aos pés de Jesus, agradecendo. Veio mostrar gratidão para Jesus. E Jesus faz três perguntas. Não eram dez? E cadê os outros nove? Eram então só dez? E agora veio um? A segunda pergunta de Jesus, onde é que estão esses outros nove? E a terceira, que é fundamental no evangelho de Lucas, só teve esse estrangeiro, essa pessoa que não é do povo de Deus, esse samaritano que era excluído, meio amaldiçoado por causa da sua religião, foi o único que veio e Jesus diz para ele, tua fé te salvou. Os outros foram curados. Esse, além de curado, teve fé e veio agradecer a Deus. Eu queria fazer dois comentários. Um, Lucas insiste no seu evangelho. Que o samaritano também, aquele que a religião dele era considerada já, um meio pagão, que Deus olha a fé dessas pessoas, do samaritano na beira da estrada, da mulher samaritana na beira do poço, do leproso samaritano, e todas essas pessoas recebem a graça, o perdão, a bondade de Deus, a salvação de Deus. Nós vivemos um clima muito ruim de guerra religiosa. Ah, aquele lá é isso, aquele é isso o é um bandista ou é... Que direito nós temos, são todos filhos e filhas de Deus. A gente tem que acolher todas as religiões. E segundo lugar, as pessoas perderam a noção do que é a gratidão. Eu sou autossuficiente, não devo nada a ninguém. Não, você nasceu no repolho, você teve uma mãe que te amamentou, que cuidou, vamos voltar a recuperar o sentido da gratidão. Nós dependemos uns dos outros. Nós não vivemos sem as outras pessoas. Esse individualismo mata. A fraternidade salva as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.